Sopa para emagrecer a 9 quilos em 7 dias. Veja como preparar os ingredientes dessa deliciosa sopa. Em uma panela coloque meia cebola picada, um chuchu, uma xícara de abóbora, uma cenoura e misture. Por último, coloque meio repolho picado e acrescente água até cobrir todos os legumes. Tampe e deixe ferver até que os legumes estejam bem macios. Você pode bater toda a sopa no liquidificador ou, se preferir, pode deixar a maior parte dos legumes inteiros. Doure 4 dentes de alho. Coloque um tomate picado com casca. Misture. E acrescente 250 gramas de peito de frango cozido, temperado a gosto e desfiado. Agora é só misturar tudo e deixar a sopa ferver um pouco. Essa sopa, além de ser gostosa, é rica em fibras e proteínas. Ela ajuda a melhorar o funcionamento do intestino e a combater processos inflamatórios. Ela pode ser consumida no almoço ou jantar e vai te proporcionar muito mais saciedade. Você já tomou a sopa para emagrecer em 7 dias? Se sim, me conte a sua experiência nos comentários. Se você ainda vai tomar, deixe aqui nos comentários quantos quilos você pretende eliminar.